Rapaziada, ele tá rolando um outro aqui. É só franja. Nossa, obturou o dente dele. Já acabou, Jéssica? Não. Rapaziada, é frangita. Só frangita. Ah! Isso. Rapaziada, deita dois, hein? Deita dois. Puxei as duas, só tirei nos dois. E eu é essa, meu irmão. Aí, rapaziada Carmejo, estamos começando mais um gameplay aqui na caverna. E o que que acontece? Vamos destruir esse Resident cinco. Quero ver só a bagaceira, meu irmão. Beleza, tá? Isso vai é até em inglês, porque ele é profissional. <risos> Rapaziada, parece que o mano Chris foi fazer uma excursão lá na África. O que que acontece? Roubaram a bolsa dele. Uhum. Vamos tentar descobrir quem roubou a bolsa do Chris. <risos> Ó, tá rolando um, de um rolando de aí. Rapaziada, tá falando simplesmente um africaninho ali com sintomas de coronavírus já em fase adulta. Rapaziada, é uma mutação nova essa daí, hein? Ó, olhinhos vermelhos indicam sintomas. Ah, moço. Rapaziada, altos bigatões, hein? Beleza. Se inscreve aí, tio. aqui, nós a rua de Rapaziada, o Chris voltando de cara, hein? No seu safari que não deu muito certo. Roubaram a mochilinha dele. É. O Chris tá muito forte e treinado nesse gameplay. Aqui. Pra quem não lembra, ele valeu pesado pra fazer essa série aí, tipo. é. Beleza, encostou ali seus seu Ó, ó, oh, oh, temos ajudante, hein? É <risos> profissional, hein? Gata! Que joia! Você teve na cara, não, é? Não, não, não, não. Rapaziada, o Chris tem companhia. Vou, vou ficar calmo, hein? Partner. Godly, partner. Rapaziada, o Valentine tá ali hein, parece que ele não sobreviveu não hein, virou finada <risos> <risos> Rapaziada, ó, tem que ser <risos> profissional da África aí, somente a Shiva tá ligado <risos> aí, <Peraí>, tio, Louco, <risos> cuidar com a mãozinha aí Você deu sem campo cara, ó desgraçado Gorjeta americana, o que que acontece? Deixa eu passar tio Vem aqui o Resident Code Verônica pra cá, o Chris malhou pesado, hein? Teve um ano e meio. Anabolizantes e treinou com o Bambam. A... Beleza, capítulo 1. Um. Rapaz, tá rolando uns caras ali com uns machadinhos, cortadinhos. Simplesmente sinistro Vou ficar calmo, hein? Começou, ó. Tamo na agenciazinha do cara aqui. Altamente Desconfiado, o Chris. <risos> o outro aí tá com o também, tio. Isso aqui, ó. ó cria vergonha na sua cara? Tranquilo. Rapaz, esse cara aqui é sinistro. Não, não curtiu muito o Chris, não. Aqui, minha turu pra tu! Tá rolando altos rubus. É, ué. Rapaz, vamos seguir explorando o local aqui que tá rolando altas treta tio. Os caras tão tá espancando uma mussarela. é, rola vou... muito. Isso aqui é esporte na África. Ali, ó. Peraí, tio. Olhem. E aí, galera? Beleza. Um mais lindo que o outro. Rapaziada, até a mãe do Ronaldinho Gaúcho tá ali, hein? Vai achando que ela não visita a África. Tá, a visita sim. <risos> Olhos ainda, maluco Você fala demais, amigo Vamos continuar explorando o local aqui Porque a Shiva já tá de cara aqui Vamos aí, Shiva Beleza, pra cá, tio. Vamos ali no Corner Penis é o quê? Bateu o sinal do recreio, hein <risos> Ó Corner Miami <risos> Butchery <risos> Pode ser, ali altas coisas Proibidas no Brasil Somente na África você pode encontrar Esses tipos de coisas O nem vai mostrar para vocês Fiquem calmos Ó Altos mosquitos. Um sol escaldante. Mais ou menos construções inacabadas. Cabreiro, né, meu? Só o começo, hein? Se você está achando uma coisa suspeita, você está achando certo. Rapaziada, tá rolando um carneirite ali. Cabrinha curtiu, hein? Embleminha profissional. Aham. Uh -huh. Único caminho que sobrou aqui, tio. Eu já vai chegar e fechar o pé na porta aqui. Uh -huh. Olha aí, tio. É o cara do Resident Evil 4. Ele está em todo lugar, tio. Ó, ó. Está cheio de arma para nós. Eu quero dormir. Olha que legal. Rapaziada, o cara tá, tá oferecendo até Shedder pra nós, hein. Altas bugigangas ah. e coisas do gênero. Sim. Pessoal, rapaziada, achamos uma maleta aqui. Com certeza vai ter uma arma profissional ou armas profissional. Como eu disse, mencionei. É. Rapaziada, o Chris tá monstro, hein. Builder, <risos> vamos, vamos cair derrapando, aqui tipo. Checkpoint. Beleza, pega a paradinha aqui. O cabrinha lembra como que dá facada, pelo menos. Já pega esses dinheiros. Altamente. 100 dólares no bolso do Chris. Rapaziada, já temos 100 dólares. já Dá pra comprar a dinheiro dos locks aqui, hein. O que acontece? Já, vou... Já manda pra cadir aqui. Mais dinheiro. Chiva, pelo amor de Deus, você não atrapalha o Chris. Vamos continuar descendo aqui? Rapaziada, ó, ó. Rituais cibernéticos. É o quê? É muito estranho, hein? O escorvinho tá ali fazendo um funeral e tudo mais. Dormiu de lado. Rapaziada, será é que matar esse corvinho agora no 4? Será que ele deixa dinheiro? Vai lá e vê! Rapaz, não tem dinheiro não, aqui. Tranquilo. Rapaziada, altas caveiritas. Altas. Será que eu tenho como enfiar o pé? Rapaziada, o ritual aqui também tá meio diferente, hein? Ó, as perninhas tá numa posição ali. Mais encurvado, deve ser, deve ser mais forte. É a verdade. É, um Bicamos duas caixas numa faquetada só. <risos> Olha a Shiba, ela chega batendo, tio. Você cria vergonha na sua cara? Uh, deixa um pouco um por isso também. O que acontece? Pegamos as plantecas aqui? Deve ter um botão que usa as plantas, tio. Não tô lembrado, não. Rapaziada, tá rolando altos com o que for ali, vamos ficar esperto com o negócio ali também é sinistro ah! Rapaziada, é, é, é normal, os caras com um, um tipo de lula máfica, que cura o coronavírus, ó, ó, o cara vai ficar bom, vai ficar tranquilinho Rapaziada, o que aconteceu com ele, ele não obturou o dente direito, acabou crescendo a paradinha ali, a gengiva, sabe o que acontece no passar o fio dental, né Olha aí, rapaziada, levantou, levantou de forma diferente, mas levantou O importante é levantar, rapaziada, tá de boa, tá de boa Rapaziada, só que rolou umas cachumbas. Antes do coronavírus, o Loki havia contraído um vírus cachumbal. Eu queria preservar a natureza. Rapaziada, preste atenção nos olhos, narizes e orifícios carníferos. Faz parte do gameplay, tipo, fiquem calmos. Rapaziada, tá, tá, tá rolando... Ih, é. Rapaz... <risos> uh, será que vai crescer a unha? Como cresce a unha, tá de boa. Manda na franja... Bica ele, Chris! Bica ele, Chris! Oh, faz a barbinha dele! Ele levantou! Rapaziada, o cara é resistente, hein, tio! Fiz a barba do cara 10 vezes! 10 Carrega, carrega! Uh! Passou o primeiro zumbi, O que aconteceu? Calma, que tem mais! Será que quebra a TV? Então, Rapaziada, normalmente esses caras escondem coisa dentro da TV, hein! Bolachas recheadas! Vamos conferir a mira! Tá tranquilística! Sim! Rapaziada, vamos cair, a única porta que sobrou. Já, já rolou mais munição. Bota no pulso do Chris. Rapaziada, é aqui, ó. ó, ó, ó. Rapaz, é mortal, tio. Isso tem que de descer de cordinha. Não é com o Chris, ele não malhotou. É, peraí, jogo. Eu vou com a peraí, tio, indianos. Peraí, indianos na África. Rapaziada, vale isso? Peraí, peraí, tio. Tinha que correr, né? Jogo, e aí? Jogo. Nossa, tem um buraco aqui, tio Peraí, peraí, peraí. Oh, meu Deus, ela falou pra na casa aqui Tem como fechar a portinha? Oh, mouse Uh, fecha a portinha Isso, tio, mete o um caibros Troncos Rapaziada, ó, mano Kirk Tá tranquilo, tio Peraí, tá, ro tá rolando uns sprays aqui Fazer a granada, hein Totalmente forte isso aqui nesse game, hein Rapaziada, vamos fechar o pé na parada aqui Pelo Ô, Chris, você não consegue deitar essa porta, tio? Uh, preciso da ajuda, hein? Beleza. Rapaziada, é, estamos em boas mãos. Se inscreve aí, tio. mais dinheiro, tio. Ó, 300 estão no bolso. É. Vapa. Plantecas. Faz parte do gameplay. Com certeza. Rapaz, tem um buraco aqui. Você acha que o Chris não vai pular? tio? É, é bom de bom, tio. Joelhinho profissional. Tranquilo. Já olha pra direita e pra esquerda. Só eu e a Shiva. Rapaziada, vamos cair pra cá. Ó. Tá rolando umas oferendas aqui, hein, foram brincar de pega-pega aqui, acabou enroscando e bateu a cabeça do outro Rapaziada, Foi brincar de pega-pega tem que ser no seguros, hein, o cabelo sempre fala isso Sempre fala, segurança em primeiro lugar uhum. Vamos manter a concentração aqui Pode estar rolando altos inimigos de terceira dimensão aqui É perigoso por causa do trabalho que tem em cima Você viu que já apareceu altos zumbis Já Vamos ficar calmo, hein Rapaziada, sobrou essa portinha aqui, vamos pedir pra Shiva abrir Não Hora da balada, tio. É hora da balada. <SILENCIO> Beleza. Já descemos aqui com o Chris. Like it, tio. Pula de ponta. Ah. Ah. Ah. Rapaz, até agora tá de boa, hein? Ó, oh, ó, oh, mais planta aqui. Nem cabe mais planta. O caminhão tá cheio. Rapaziada, parece que nós não temos muita munição. É bom colocar umas muniçãozinhas dentro da pistola. Senão nós estaremos em apuro. O que que acontece? Rapaziada, preste atenção. Momento crucial da balada. <SILENCIO> do apaixonado? E cadê o amor? Chris simplesmente avistou. A partir desse exato momento, quem manda nessa porra são as meninas gostosas. A festa é de vocês, hein? Ele disse maledito. É um sotaque africano italianizado. Ó, oh, o cara do Resident Evil 4, pelo menos é o primo dele, que vende as armas, está sendo aí Condenado, sim. É o que acontece. O fica é assim. Rodou salame. Rapaziada, o Cart <risos> Esse Cart Office é do mal. Tia. Olha o tamanho da, da cortadeiras dele ali. Rapaziada, o cara é cruel, hein? Olha, já viu Chris? Rapaziada, comeu meu tatu. Tava sem comida quando comeu o tatu do Loki. E aí o cara ficou de cara, tio. Aí mandou todo mundo. Pode vou ficar calmo. O caverninha tá ligado, que é só pular aqui fora. Peraí, jogo. Era isso aqui mesmo? Rapaziada, será que tem saída ou será que tem que matar os locks? Ah, vamos dar uma olhada aqui? Ó, tem um negócio pra pular o mundo, não tem não? não, não, não, não. Jogou! Rapaziada, o caverninha ficou perdido aqui, hein? Beleza, acho que tem que, compura... tem que empurrar as baladas aqui, tipo. Jogou! Empurra a balada, hein? <risos> Rapaziada, uma balada tá empurrada, hein? Ó. Tranquilo. Ferra uma portinha, e aí? Acordo. Rapazes, os caras tá vindo, hein? Champanhe... Oh, e altas outras iguarias para matar nós. O que que acontece? É Arrola da vida de coca aqui, O jogou! Acabei lembra que tem cubo dar soco, tipo... Da Oloco! Tá treinado! Eles, ó... Ó! Pega na franja... Dizer, é Essa... Que é o Chris Kappa? Oh, e o indianinho, tipo. Esse indianinho é cruel, tipo, É da franja dele. Deitamos o lock na franja. Rapaz, ele tá rolando um outro aqui. É só a franja. Nossa, obturou o dente dele. Você acabou, Jéssica? Não. Rapazes, é frangita. Só frangita. Isso. Rapaz, é deita dois, e Deita dois. Puxei a pulsa. tirei no pulso. Jogou! Peraí, Chris, Peraí aí, Chris. Peraí. aí! Chris. Ai, Pera aí. Oh, meu, ele tá batendo nela. Chega aqui, seu lote. O Chris tá com 50 tiros. De deixa com o Chris. Deixa com o Chris. Vamos estourar um por um. Na calma O outro entra pulando o uh, muro aqui. Correndo atrás de mim. Peraí, tio. aí Sai. Sai. O que acontece? O negócio aqui só pode ter tra tranquilidade. Peraí, tio. Ele tava no lock aqui. Ele, jogou. Fazer. Nossa. Peraí, tchau. peraí tchau, ele tá batendo! Ele tá batendo! Eu tô saindo! Uh, peraí, Tiago! Usa os negócios aí, hein? Uh, uh, uh. Nossa senhora! O Cart Office! É, Rapaziada, eu sair de perto do Kart Office, ele, ele é do balde. Nossa senhora, vem! Vem! Não vem! Rapaziada, vou tomar o Betônico aqui! Ah oh, meu Deus, usa! Equipa! Vem! Oh. Rapaziada, eu tô muito calmo aí! Uh, O cartão vai comer nós, tio. Ó, ó. Pega a perninha dele. Ah, pegou no joelho, tio. Dá um gancho nele. Nossa, jogo. Sai de perto. Peraí, tio. Ah, meu Deus, vou carregar aqui na camarinha. Tá tudo tranquilo. Peraí, o cartão tio! Nossa. Pega a perninha dele. joelho bate. Isso. Você é gancho mesmo, Chris. Eu <risos> e você vamos subir lá, Chris. Vamos subir na calmaria. O que, que acontece, rapaziada? Chegou aqui. Você equipa a pistolinha dele. Para você pula pro outro lado. Vamos vá pegar essa plantinha aqui? Rapaziada, rapaz, eu tenho uma bomba ali que eu tava ligado, hein? tem uma bomba ali. Será que o Cart entra aqui? Sim. Rapaz, eu quero explodir ali. Achamos o olhos dele de tiro. Tira a cabeça da frente. Vamos explodir esse lock aqui. Vai. Rapaziada, vai sobrar outras munições ali, que eu tô ligado, hein? Uh, cadê as munições pra nós, tio? Cadê a <risos> Tá aqui, tá aqui, ó. Ó, o cabelinho tá, tá, tá ligado. Rapaziada, vamos pegar o mano do Vamos, vamos. equipar a granada aqui. O Kartoffice tá vindo. De deixa ele vir. Olha, ele tá subindo escadinha. Não pula não, educado. O queijo? Peguei ele. Nossa, Chris. Ah, Fazer a parte. Faz parte, faz parte. Vem. Vem. Vem, Shiva. O Kartoffice, tio, ele vem rodando, tio. Ele vem rodando, vamos dar a volta por aqui? Rapaziada, tava uma janelinha, o Chris já pula, Acertou, miserável Profissional, tipo, o negócio de quebrar a janela é que o Chris tá... Ele sempre tava ligado nesse tipo de coisa, tipo, desde o primeiro residente Beleza, vamos dar a volta aqui? Ó, franjinha Soco no dente Peraí, cadê o... Cadê office Nossa, o cart-office tá aqui Ai, meu Deus do céu Ele roda, ele roda, sai da estiva Vim! Rapaziada, vamos pegar o Karchoffice ali dentro Vai ficar pior ainda eu sou um esperto, é isso volta Rapaziada, só tem uma bala, hein É o que o carboninha necessita na É o que ele necessita Sai, Shiva Nossa, Karchoffice, agora eu quero ver se aguenta Quero ver seu cara mesmo Rapaziada, pegamos ele, hein Vai cair, vai cair E aí, Karchoffice, vai aguentar Vai no seu joelho, tio Nossa, ele... ele tá forte Rapaziada, tá forte ainda, hein Rapaziada, tem que ser franja, tio. Esse jogo aqui é só franja. Vamos pegar esse Cartopsis. Deita ele. O Cartopsis bate nos amigos, tio. <risos> Deita! Isso! Nossa senhora, tio. Tanto gancho no olho dele, que Não vai ficar bom agora. Isso! Rapaziada, vou dar um tiro aqui mesmo, tio. Ó, ó, tirinho. Pega o 100 real. Pega! A munição. Nossa senhora! É balada! <risos> peraí, vou, vou dar uma viradinha aqui. O card office. Peraí, tá vindo aqui, hein? Peraí, tio, peraí. Pera ah, tá, zeramos o game. Uh! Eu nunca te amo. É okay. Pô, vai explodir a balada, hein? Ó. O Chris não recuperou a sua mochila, mas. Isso que acontece quando você mexe com o Chris cruel, o bar inteiro, do Jackson, com... Raideiro, raideiro. Vamos ficar esperto, esse foi um final trágico, trágico para os miliantes e militantes africaninhos disfarçados de Ishuru. É verdade. Uh! Rapaziada, é buguei meia hora, falei pra você. Caldo.